Olá pessoal, eu sou o professor Melquisedeque, da área de Humanas, hoje na disciplina de História. Apresentando aqui o roteiro para vocês da nossa aula, a gente vai estar falando sobre a Antiguidade Oriental eh, na Palestina: a vida política, o patriarcado, o juizado, a monarquia e o judaísmo. A Antiguidade Oriental na Palestina eh, ela vai falar do povo hebreu, né? e vivia aí na região atualmente correspondente ao Estado de Israel. Era uma região muito árida, né? uma região de clima árido e, e, e de difícil sobrevivência, esse povo vivia aí apenas no vale banhado pelo rio Jordão, as terras eram favoráveis ao desenvolvimento da agricultura nessa região aí, é, próximo ao rio Jordão. A religião é a religião hebraica, é uma religião... É, monoteísta, né, é, de um único Deus e é o seu principal referencial teórico, né, da história dos hebreus é a Bíblia, é a Bíblia ela é a principal fonte, né, da história dos hebreus e é, também vem aí juntando aí com a história é, o Novo Testamento que é contido também na Bíblia que onde se começa também é o cristianismo que dá origem aí à religião do cristianismo. Tá? Trazendo aí para vocês os exercícios de fixação, está aí a pergunta. Onde se localizava a Palestina? Localizava-se junto ao mar Mediterrâneo, numa zona montanhosa e de clima árido. Né? A outra pergunta é, qual é a importante fonte histórica para estudo da Palestina? Vamos lá a famosa a Bíblia, né? Pois muito bem. Nós vamos ver também nesta aula é a vida política né, dos hebreus, as é, formas de governo que se destacavam aqui as três formas: o patriarcado, né, juizado e a monarquia. Tá? No caso aqui do patriarcado, né? É, o, o grande chefe da família, o patriarca, ele era toda a organização, era né, o supremo, né? Ele era, os próprios, ele era o sacerdote, ele era o juiz e, e o chefe militar e se juntava todo aí em uma única pessoa. Temos aqui um exemplo né, de, de, de Abraão, é, diria assim, o primeiro patriarca registrado na história bíblica, né? e que depois foi sucedido com seu filho Isaac. Nesse período aí do patriarcado, né, houve algumas, é, é, é, algumas situações. Nesse período aconteceu aí a migração do, do povo israelita para o Egito, é, em uma época de crise de seca muito grande, em que é, Jacó né, juntou ali o povo e acabou... É, conseguindo Guarida no Egito, né? Aonde no Egito, ali muito próximo ali do, do do Delta do Rio Nilo, ainda se se conseguia ali uma sobrevivência naquele período em que o governo conseguiu juntar alimentos tal e ocorreu essa fama aconteceu essa migração aí do povo de Israel para o Egito. Depois de muitos anos já morando ali no Egito, cerca de 400 anos até essa média de, de data aí, e, e o povo viveu muito bem, o povo de Israel viveu muito bem no Egito né? e ali houve algumas situações de invasão de outros povos ali no Egito nesse período dos Iks, né? e nesse período logo depois que, que houve a invasão depois da invasão, houve a expulsão dos Ix, situações que aconteceram, e depois dessa é, expulsão dos Ix o povo de Israel acabou sendo escravizado ali no Egito, houve já uma outra mudança de comportamento, e depois desse período de escravidão, todos já conhecem a história aí, a Bíblia conta aí quando surge aí o, o, o Moisés, né, um grande líder, que acaba é, tirando o povo do, do, do Egito, e que é chamado período aí de êxito. Né? Dando sequência ao êxodo. né? Dando sequência ao Êxodo, a gente já vê aqui um outro período de governo, que é o juizado, eh, na sucessão, depois de Moisés, que vem Josué, o Josué lidera o povo aí na, na reconquista da, da Palestina, né, que é voltando às suas origens, se toparam a Palestina, eh, toparam a Palestina eh, eh, já invadida, já ocupada por outros povos, os filisteus e tal. E aí nessa invasão, nessa retornada, né, nessa retomada do, do povo de Israel, é, que encontraram esses outros povos, já em um modelo aí de governo, aí, o Juizado. Né, sobre a liderança de Josué, né, a Palestina se expandiu muito, é, houve um crescimento, e por conta desse crescimento, para garantia do, dos territórios ali desse crescimento, é, houve a divisão aí da, das tribos cada tribo ficou em uma determinada região essas 12 tribos são os, os, os, 12, os 12 filhos de Jacó né? e quando se deu aí essas 12 tribos de Israel para dominar para essa região a monarquia ela durou quase um século tá é, o rei centralizava todo o poder sendo ao mesmo tempo chefe religioso político e militar né? o, o, o ser um ser supremo, né, e esse primeiro rei, né, da monarquia, muito conhecido, o famoso é, rei Saul, né, que depois ele foi sucedido pelo rei Davi, o rei Davi também tem um, um, um, uma importância muito grande é, no, na consolidação do, do, do reinado, a consolidação da monarquia, e também ampliou, né, conseguiu conquistar, tomar essas terras dos filisteus e, e ampliar aí todo esse, esse crescimento monárquico. Né? E depois, a sucessão do, do rei Davi se deu com o seu filho Salomão, né? o grande rei, né? o famoso sábio Salomão, é, que vem consolidando aí, é, é, a monarquia. Né? E nessa consolidação é, surgiu também aí a implantação da, das, das festas conhecidas até hoje, as festas de, de comemorações, né? é o, quando surgiu aí a, o sabás, né que é a comemoração do sétimo dia da criação, que algumas religiões, inclusive, até hoje, ou denominações, elas seguem orientações. Né? A Páscoa, né? uma outra surgida nessa época de Salomão, é o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, são festas aí que começaram nesse, nesse período. Mas depois, o que aconteceu? Com a morte do rei Salomão, seu sucessor já não foi mais aceito pelos hebreus, né? que aí correu um título chamado de cisma, que representou o rompimento da unidade política do povo hebreu, é, e as tribos foram divididas em dois reinos. Né? Esses reinos foram chamados de, é, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel se deu com uma quantidade de tribos maior, daquelas 12 tribos é, falado anteriormente, dez é, tribos ficaram na região do norte, que é o povo de Israel, e duas tribos ficaram com a região do sul, da Palestina, que é chamado Reino de, de Judá. Tá? Mas depois, é, por conta dessa divisão, aconteceu também que, quando se dividiram, se esfraqueceram, né? Militarmente, inclusive. Nesse enfraquecimento houve aí domínio de outros povos, né? a influência dos assírios e dos babilônicos, que houve aí uma perseguição muito grande, né? porque quando esses outros povos começaram a, a crescer, a dominar aí Israel, por conta daquele né da, da unidade, é, houve essa palavra aqui, ó, diáspora, né? que significa dispensão, em que o povo de Israel começou a se dispersar, a morar em outros países e, e houve ali um, um fraquecimento muito grande, mas que, por conta da garantia da cultura, da história e da própria religiosidade, eles se manteram com seus costumes, com as suas culturas, nos países onde eles estavam e se dispersaram fisicamente, mas ideologicamente ou religiosamente eles continuaram com a sua unidade. E uma dessas religiões fortíssima que manteve essa cultura do povo foi o próprio judaísmo. Né? Os fundamentos do judaísmo eles estão no Antigo Testamento. As principais características dessa religião são o monoteísmo, né? que é, ou seja, a crença em um único Deus, o salvacionismo, né? que... É, é a crença da esperança do povo em um Messias que iriam resgatar, que ia salvar Israel, né? E os profetas, e a origem do cristianismo também, ela se deu aí com é, o cristianismo e o islamismo, ele se deu também dessa origem do judaísmo, tá? Na sequência. Concluindo, a gente aprendeu hoje sobre a Antiguidade Oriental Palestina, né? Falamos da vida política, o patriarcado, o juizado, a monarquia e o judaísmo. O nosso referencial teórico foi o Caderno do Futuro, o livro de história do sexto ano. Essa foi a nossa aula de história de hoje e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.